Esboçando o gráfico da função real de variável real, definida por, sublinhei, no plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas x, v, y, v. É, é correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Sublinhei, não sublinhei? Agora eu volto no que eu sublinhei. Opa, função do segundo grau. Acabou. Ó, já interpretei. Já sei que o problema é de função do segundo grau, tá bom? Interpretei. Agora eu tenho que aprender a resolver. Como é que eu aprendo a resolver? Eu aprendo a resolver usando a técnica R. O que, que é a técnica R? Técnica R é a técnica que nós te ensinamos, onde você aprende a estudar da maneira correta e qual macete usar para resolver qual técnica do método, qual parte do método. Aqui no método, na técnica R, a gente te ensina lá no curso que pediu as coordenadas do vértice, você vai usar x do vértice e y do vértice. Então, aqui tu vai usar x do vértice e ou y do vértice. Nesse caso, você tem que achar os dois e somar, beleza? Aí deixa eu fazer a minha divisória. Olha só como eu já sei o que fazer, ao invés de ficar perdido lendo. Deixa eu sair daqui para não ficar na frente. Aí vamos lá. Você vai separar aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Essa é a função. E aí, você quer achar o x do vértice mais o y do vértice. É isso que você quer encontrar. Tá bom? Beleza? Galera, o x do vértice e o y do vértice eles têm uma formulazinha. O x do vértice, pessoal, ele é... Menos b sobre 2a. Essa é a formulazinha do x do vértice, menos b sobre 2a. E o y do vértice também tem uma formulazinha, é menos delta sobre 4a, tá bom? Aí é substituir na formulazinha, mas para isso você precisa saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. Mas antes, deixa eu te ensinar aqui que o método MPP é para você ganhar tempo. Galera, olha para as duas formas. Qual fórmula é mais fácil de encontrar? A do x do vértice. É mais fácil de você encontrar primeiro. E olha que legal: uma vez que você encontra o x do vértice, para você chegar ao y do vértice é só substituir. Por exemplo, se eu achei que o x do vértice é 2. Para achar o y do vértice, onde tem x aqui eu boto 2 e eu acho o y do vértice. Então o que, que nós vamos fazer? Isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Nós vamos achar o x do vértice, com é uma fórmulazinha mais fácil, e depois a gente vai substituir para achar o y. Vamos lá, vem comigo. Ó, antes de tudo, separa quem é o a, o b e o c aqui para não errar. O a é quem está com a letra ao quadrado, então o a é 1, um, é 1x um ao quadrado, né? O b é quem está com a letra, menos 2, e o c é quem está sozinho, abandonado, é 4. Vamos achar aqui o um x do vértice, menos b sobre 2a. Qual o valor do b? Menos 2, menos menos 2, sobre 2 vezes o i, que é 1. Um. Menos com menos é mais, 2 vezes 1 um é 2, 2 dividido por 2 dá 1. Um. Opa, legal, achei o x do vértice. Agora, para eu encontrar o y do vértice, eu vou fazer, eu vou pegar aqui nessa função, onde tem x, eu vou botar 1. Um. E aí vai ficar como, galera? 1 um ao quadrado, menos 2 vezes 1, um, mais 4. Estou economizando o tempo, né? Daí, o y do vértice vai ser igual a 1 ao quadrado, é 1, menos 2 mais 4. 4 menos 2 é 2, mais 1 é 3, né? Ou seja, o y do vértice vale 3. Maravilha! Agora, família, eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar a soma do x do vértice com o y do vértice. Como? Ué, O x do vértice é 1, o y do vértice é 3, quanto dá isso daí? 4.